Não tem como rupiar, né, mano? Quem canta tá junto, rupia. Não tem como. Ah, eu também cantaria essa música bonita, mano. Nossa, a mulher até chorou. Quase chorei também, mano. Não. Marquinhos, você parece a stream? Exclamação, pontos aí, família. Heyrun 2x hoje, beleza? Pô, velho. Esse é true, mano. Fui, foi, foi, foi, fui. ela mesmo, ela mesmo, ela mesmo. Pode vir, pode vir. <risos> Ai, pelo amor de Deus, família. é muito bom para Que pro... isso foi aí, pelo amor de Deus, nós tá tranquilo. Nós tá tranquilo, rapaziada. <risos> Fleck, <risos> a explosão matou os três. É worth. A zaeta tá, tá sem flash. Você quer armar algo ainda? Aham, vou matar ela. <risos> Marquinhos Pera aí que dá uma pegada, mano <risos> Eu quase que espirrei no espirré Eu fui rir no espirrou, vou espirrar de novo No drop <risos> Eu tô querendo espirrar rindo, mano, mano Olha esse mal fight, vai Ult pra comemorar. Esse ult assim você comemora e manda um joinha, ó, mano. Você vai mandando um joinha e vai, vai continuando aqui o Sijka, rapaziada. Diabo tá mestre. Pesquisa Deus pra ver o elo de Deus. Deus. Eita. Eu tô conseguindo farmar, hein, mano. Eu tenho mais farm que a Anidali, velho. Por isso que ela tá querendo me caçar, ó. Ela tá aqui querendo me caçar, ó. Ai, pegou! Ah, velho, filha da mãe, velho. <risos> Ele tava doidinho pra me caçar, velho. Mano, acho que essa música é uma música que fica fazendo uns barulhos e umas besteiras. Quer ver? Deixa eu ver. Que é isso aí, mano? Pode ir, pode ir. Eu vou startar isso aqui porque foda-se. Só pra estacar meu item e me curar. Ou estacar meu item, não, estacar passiva. Mano, metiu o louco, José. Você tá ligado, né? Qualquer coisa aqui eu saio correndo. Vai falar o Dudu. Olha eu, José, oh. foda-se. É aquele tipo de coisa que ninguém espera, mano. Fudeu. Fudeu. Ai, caralho. <risos> <risos> o tipo de coisa E ninguém, ninguém <risos> Se fuder, velho <véio. risos> Ah, acontecer. não, velho Pra quê? Rapaziada, se o 6-3 for bater na toa vai morrer 6-3, mano Nossa senhora Avisei Avisei esse Lúcia tá folgado, hein, ah, mano. Meu... Ele pode ser folgado assim, velho. Não! Ai, o HP, velho. Mano, eu matava ele. Eu apertei. Mano. Tudo... O cos lendário. Malfight de pedra. Vai vir a skin nova do Amumu. Amumu, cabecinha de abóbora. Calma. Caralho! ou quase não era essa que eu queria não mas serve a Mumu farol serve era eu queria a outra é Matheus um salve pro o Paul limpinho e Paul limpinho <risos> da família Pinho uai esse aí é novo mano isso é novo esse é novo. Nossa Matheus eu o falei na humildade, mano porque o guerreiro é vizinho Nossa aqui mesmo mano. meu amigo nossa, mas esse Cobre pegou, de depois, mano. Pô. Esse foi o primeiro que eu caí, mano. Esse mas foi eu o, o primeiro, Fé. É, I've been <risos>